Oi, pessoal. Eu sou o Otávio e nós estamos montando uma printer bot. No passo de hoje, passo 8, a gente precisa colocar uns rolamentos aqui nessa pecinha, a pecinha 1116. Então, os rolamento são esses esses aqui, ó. Esse aqui ele chama aqui de LM8UU. Mas em algum outro lugar, acho que na listinha, ele chamava de 8mm Linear Bearings. Eles vêm nesse saquinho aqui, ó, cada, cada parzinho num saquinho, porque eles vêm todo cheio de graxa. É um, vem com um óleozinho assim, ele vem lubrificado. E aí o que, que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente colocar dois aqui. Aí dois aqui, dois aqui, dois aqui, só que uns por baixo e outros por cima. E aí a gente precisa olhar aqui a imagem, qual que é qual e onde que é o que, né? Então, olhando essa imagem daqui, que vocês estão vendo aí também, é, a gente teria que colocar assim. Onde dá pra ver o Y aqui e esse YZ Top Back, a gente coloca esse par... E o par oposto aqui ao Y. Aqui, assim. E aí uma coisa interessante que eles escrevem aqui. Assim, uma eles falam para usar uma ferramenta específica, tal dessa Zip gun, que eu obviamente não tenho, não sabia nem que existia. E a outra coisa interessante é que eles falam para você prestar atenção no sentido em que o... As a, as abraçadeiras plásticas vão ficar, né? Pra olhar o sentido que elas vão ficar. E aí, pela imagem aqui, tá me parecendo que eu tenho que deixar elas voltadas pra fora. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Mas a gente vai montando e tenta descobrir junto aí. Vamos ver. Então, aqui, vou enfiar essa peça aqui voltar E aí, pela imagem Então seria isso aqui, né Eu tô com a cabeça dele Pro meio A cabeça da braçadeira plástica E aí eu vou passar ela aqui assim Ups E por aqui eu vou puxar ela Pra fora Então aqui Vou puxar assim, ó e aí você vai puxando e ajustando. E aí quando tiver quando tiver bem E aí quando tiver estiver bem justo. Aí a gente vai usar um alicate. Vamos tentar. Acho que antes até de ficar justo, a gente já pode usar o alicate para ir ajeitando, ajustando aqui a posição, ó. Porque o que a gente quer é que ela fique Assim, se eu entendi bem, se eu entendi bem o desenho, é isso aqui que a gente está buscando. E de preferência não ficar derrubando os colamentos no chão. Então vamos lá, vou prender mais ou menos um aqui, Então vou pegar ele assim lado serrilhado para fora vou enfiar aqui e aí voltar com ele pra cá coloco o rolamento aqui então esse eu tô achando que é assim Bom, se não der, o lance é que essas abraçadeiras são baratinhas, a gente vem com um monte delas no kit, se der errado, a gente faz de novo, não tem problema. Então, tô puxando aqui com a mão mesmo, por enquanto. E aí eu quero ver, vou fazer uma do lado oposto só pra gente ver a diferença, tá? Porque o que está me parecendo é que eles entram assim, com a... Vamos dizer com essa cabeça para fora, né? Então vamos ver. Se eu colocar um aqui, acho que vai ficar mais claro. Tá me parecendo que é exatamente o jeito que tá ali no site. Então vamos seguir a vida desse jeito aqui, vamos lá. Tum. Louca, né? Agora vamos ver como é que a gente usa o alicate para dar uma pressão maior nesse negócio. Acabei de descobrir que não dá para puxar demais também não, ó. ele arrebenta. Mas me parece que o lance é puxar com um alicate só, puxar para cá, não precisa do outro fazer pressão do outro lado não. Então vamos lá, vou botar outro aqui. Vou puxar, e aí agora eu vou puxar só um pouquinho, tá? E aí vou usar um alicate de corte para arrancar a pontinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa pros demais vamos lá Aqui do outro lado a mesma coisa, né Coloquei os é, rolamentos aqui Aí venho com esse bicho aqui E insiro ele aqui, ó essa é a posição, né, que eu estou colocando. E agora passo para o outro lado. Opa. Mais um aqui embaixo, então ó, virando ele assim, aí eu ele aqui, doa volta, coloca ele aqui por cima. E pronto, beleza. E aí, a mesma coisa com os outros dois. E aí, uma puxadinha aqui. Sem exagerar na força, pra não arrebentar e vamos cortar. Na foto do site, eles cortam bem justinho isso aqui. Eu costumo ter medo porque me parece que arrebenta se você colocar justinho demais. Mas teve um aqui que eu cortei bem no cotoco. Aqui. <risos> Vamos ver se vai dar algum problema. Faltam os últimos dois. Assim, esses aqui. E aí de novo né o, a abraçadeira vai ficar, eu olho ela assim, né? Como se ela estivesse olhando para o meio. E aí eu enfio aqui, dou a volta, passo por aqui. fique assim voltada para fora, tá? E o outro, aqui. então eu insiro ela aqui olhando para o meio. Como se a gente tivesse costurando os rolamentos aqui, né? Passa uma linha, vai, volta. Tá. E agora mais dois. agora o último. E aí uma puxadinha com alicate. arrebentar a braçadeira então na verdade eu puxando com o alicate eu acho que eu não aumentei nenhum, nenhum clique aqui acho que dá pra puxar com a mão legal assim. não senti ele ficar mais firme com o alicate do que com a mão Talvez com essa ferramenta que eles indicam aí Mas Pra mim aqui na mão deu, vamos ver E aí vou arrancar As pontas E é isso então com isso, a gente terminou o passo 8 da construção da nossa PrinterBot. O que nos espera? No próximo a gente vai fixar o motor aqui. Até lá!